Olojô, panártico, panártico Olojô Olojo, panártico, panártico Olojô Olojô, os olhos que tudo vem Servem ao mal, também servem ao bem Olojô, os olhos que tudo vem Servem ao mal, também servem ao bem Olojô, tá no mundo, tá no mundo, olojô Com seu olhar que vê tudo Enxerga o ódio e o amor O lojô, panático, panático lojô. O, o panático, panático os olhos que tudo vem servem ao mal, também servem ao bem. Olojo tá no mundo, tá no mundo olojô Com seu olhar que vê tudo, enxerga o ódio e o amor esta gente que usa o panótico está na mente como um narcótico, Pra todo mundo que usa o panótico está no mundo como um narcótico. Pra esta gente que usa o panótico está na mente. Um narcótico pra todo mundo que usa o Panótico está no mundo como um narcótico. Panótico tá no mundo, tá no mundo Panótico. Com seu olhar que vê Enxerga o ódio o amor Para o para o mundo Para tá o mundo, para o Norte Com seu olhar que vê Enxerga o ódio o amor Panótico tá, tá no mundo, tá no mundo Panótico, tá com seu olhar que luta, enxerga o ódio e o amor, Panótico. Tá